E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. Hoje a gente vai falar aqui da promoção cartão Turbinada do Banco Inter e que te possibilita ganhar esse cartão black do Banco Inter que vai te dar aí acesso ilimitado à sala VIP, 1% de cashback e outros benefícios aí da bandeira Mastercard, beleza? Então a gente já vai aqui para a tela do celular para eu te mostrar o que precisa ser feito aí no primeiro desafio. Como você pode ver aqui no primeiro, ó, coloque pagamento da fatura em débito automático. Se você já tem, cancela e faz de novo que aí é bem rápido. Rapidinho, você não vai ter tanto problema de fazer isso. Beleza, bem facinho mesmo. A segunda, aqui para você ganhar mais 50 pontos, é fazer uma compra com seu cartão físico. Eu já fiz hoje a minha, comprei minha marmita aqui, e já fiz aqui uh, mais esses 50 pontos. E a terceira, aqui que eu vou te dar uma dica aqui para você fazer, aqui é você precisa fazer uma compra com seu cartão virtual, você vai ganhar mais 50 pontos extras nessa do cartão virtual aqui é bem tranquilo de você fazer você vai numa carteira digital principalmente o 99p que você pode fazer uma recarga nele de adicionar saldo através do cartão de crédito então você cadastra o seu cartão virtual nele faz uma recarga até 100 reais no 99p e você não vai pagar taxa então você pode refazer essa recarga esse vai ser um dinheiro normal que você vai continuar tendo e já vai cumprir mais essa missão é o que eu vou fazer, é o que eu sugiro vocês fazerem caso você queira fazer tipo, uma recarga de celular que às vezes é necessário também faça dessa forma, cadastre seu cartão virtual, em algum aplicativo desse tipo, e faça a recarga normal e vai contar esses 50 pontos. Eu espero que todos os próximos desafios aí sejam bem tranquilos, né? a gente sabe que vai ter alguns que vão ser difíceis de fazer, mas a gente espera aí que fique aí nesse nível para a gente conseguir os mil pontos. E aí, se tiver algum desafio mais difícil aqui, eu vou tentar mostrar para vocês as formas mais fáceis de se conseguir. E se você quer saber mais sobre milhas aéreas, cashback, informações aí que vão te ajudar a ter um retorno financeiro, cartões de crédito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque você sempre está postando informações desse tipo. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima.